E aí guys, beleza? Como prometido, trazendo o vídeo de LoL sexta-feira. Hoje vai ser o Teamage Bravery. O que é isso? Como funciona? O que tem que fazer? O Gohan muta! pra mim, velho! Eu tô aqui com o Spinossauro, para de rir! Tô com a Titi, a Saturno, o Jacu, o Otogolf, o Papaléguas, o Piccolo. O Spark e a Miss Lavagirl E aí galera? Eu não sou a Miss Lavagirl não, mas eu falei aí por... <risos> A gente vai jogar em Summoner's Drift O... Vamos sortear primeiro o nosso Mid Midnator então O famoso Iago Vamos lá então, e aí? Spark Ele tem todos os campeões que eu eu Ele não vai me enganar Então, assim, vou botar não? aqui 30 Mano, tenho... E mid, vamos lá Que que deu? Que que deu? Vamos ver Blitz de curar fantasma, de guardião, Caralho, bota cara, da Ionez, turíbulo, food ages. Mano, eu vou mandar print ali no Discord. Print pra mim aí, é do vou Iago. Dar A única coisa que eu não pode é guardar. tirar roupa. também, também. Isso aí é contra as cegas, eu vou tomar uma banda do YouTube. É coisa você mais queria, ah, Relaxa, Gohan. Isso aí a gente pode dar um jeito depois, ok? louco. Mentira, não, amor, você. te amo. Eu duro se você viu o vídeo depois. Mentira, corta por pelo amor de Deus. Tá. <risos> depois eu corto. <risos> Esse cara viu uma orge lá. <risos> <risos> A tia gente tá roubando, velho. Essa é, <risos> vai. Sai daqui, vai. Sou Meu mano, minha mano saiu, velho. maluco. <risos> Meu mano, minha mano. Meu mano, minha mano. Meu mano, minha mano. Meu mano, minha mano. Ah, é porque você tava com essa. Olha, olha o oh, que eu olhado, tá, Que não, que, não, que, não, que, não que, é que é isso, Ototax? Que isso? Eu tô Disney. Eu quase fui Olha o Gohan lá, solando o Piccolo. Vi, Batalha não épica. Não, não Quem não precisar não, de Uchi grita, hein? Eu vou dar mais um de cura. Ah, ninguém vivo <risos> <risos> Você consegue puxar o carro? 4, 3, 2, 1... Mata o Hakan, mata o Hakan! Boa! Azedo! Tá... Pokémon! Não consegui dar o um socão, velho! Ai, eu ardei! Vai. vai, Goku! Vai! Dá tá o ataque, Goku! Ah. Oh, Caralho! Passa a turno, só a turno! Mentite! Ai, a torre me estufocou! Não, mas aí, isso, essas zonas aí foi pra quê? Pra ficar bonito, né? Nada, pra ficar é pra é é chegar e errar tudo. Agora, né? <risos> eu quero fazer ping infinito. Ah, consegui. Até bugou ai. sua voz. Não, ah, espera, tem que destacar o passo laser. Que que é isso aqui, leque? Que que é isso aqui? <risos> que que é isso aqui, leque? Ai, ai. Tchau. Lulu. Tchau. <risos> violência, não. Olha o Gohan, velho. Que isso, velho. É velho. É só vai, mano. Eu não morro, velho. Eu não morro, aqui. Eu não morro, velho. Gohan? Gohan? Gohan. Porra da do maluco e Vê quanto maluco. tiro você tanca, vê quanto tiro você tanca. Vai lá, vai lá. Não tanca, entra na frente dos minions. Um, dois, três. 4, 5, 6! Sai, sai, sai, sai! Ah, que você fez com o. De quem foi a ideia? Olha lá, ela, ela dá dano! Ela dá dano, olha lá! Gente, peraí, me ativa o baixo! Oxi, oxi, o que que tá. Que, que deu... Quem que tá aí, mano? A zóia! Pega a zóias Ah, não, aí. velho! Ó, ó, ó, a bordo! Alguém smita! Alguém smita! <risos> Nossa, o smite tá morto, velho. Ah, não, não, não. o smite chegou agora. Azaite gastou 3 smites. Azaite gastou 3 smites. É, mas eles têm 3 smites, Ah, mano, eu não tanco isso não. Vai, Gurão. Eu tanco então. A gente tem dano, velho. Fica do meu lado, Gurão. Tenho um guardião. Cola em mim, cola em mim. Vai. Não, mas aí se eu tankar é troco. Vai, precisa para tancar, não precisa parar de para tankar, não pare de tankar não Não véio. tem ult Que lazaia tá fazendo? Véio? Que que eles... Mano, é mano, mano, eu acho que eles vão roubar aqueles... Mas que porra é essa? três 3 smite, velho Vai, vai, confio no... Um dos smite tá na base, na nossa base Me... Aí, errou o O <risos> que que tá acontecendo aqui, velho Sai daqui, mano <risos> O cara tá bom pra por aqui, mano Sai, <risos> velho Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Leva o bagulho do top ali Solado Mano eu acho que a gente devia o e dar BD na, na base deles. Eu vou dar BD, que velho. Que é isso aqui, velho. Aqui, Por aqui, não. pega o barão, pega o barão, pega o barão. Dá pick off, dá pick off, dá pick, -off, dá pick -off. Olha eles só fazendo, só fazendo, só fazendo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente vai neles? Vamos neles então. Tá 6K. Vou dar Sainz. Roubou! Roubou! Pila, pila a Titi, A Titi não tem dano. Pila ela. Eu curo. Relaxa. O cara quer matar a nossa Titi, velho. A nossa DC, oh, velho. <risos> quer matar, vou a, matar bom, a nossa DC agora. Ô, bora top direto. Dando top, um top, um top. Caralho, o Tomás conseguiu roubar o barulho contra 3 smites. E detalhe, eu estava com o nível mais baixo dos dois smites. A gente vai, a gente vai ter que dar GG agora, porque a nossa base tá cheia de mim. Sim. Só pra TLB só, só bate. a gente mata ela. <risos> Nossa, a gente tá dando, Ela não peita nós, não. O 5 não. Ah, já pensou na hora da peita aqui, GG! Tá. Ganhamos! Caramba. que jogo apertado, velho. Foi entretenimento, só que ele te pegou. Foi entretenimento, sei. Foi por entretenimento, pô. Ó, partico... eu jogou bem, jogou bem. Jogou particularmente, bem. eu acho que essa LB tava cheatada. Olha a build dela. Ah, velho, eu boto... ganhei. Alguém, né? alguém tem que estar tá alguma coisa certa, né? Esse Nocturne também tava forte, velho. Você é louco, mano. Tava forte pra caralho. Olha aquela pica lá que eu gosto velho. Olha <risos> a minha build, olha a minha build. Um nojento, cada um dando 10 de dano, um no outro. <risos> <risos> 10 de dano, mais <risos> que Parecia a luta de Dragon Ball, velho, pela hora da luta Eu mostravam a cara de um, eu mostravam a cara do outro, aí alguém dava um soco, outro dava um soco Eu olhava pro outro de novo Caralho, eu terminei full petista, 3 barra 3 barra 13 Que isso, mano O meu jungle ficou 4 14 barra mas era tudo bait pra roubar o Baron Eu não acredito que ele perdeu aquele barra 3 smite, mano smite, 3 Eu não consegui nem smitar alguém game que smiteou antes Eu tentei, eu tentei smitar, só que mais mas é isso aí, e... Jogou, mano. Ah, Jogou. Vai segunda tentativa, né? Acho que tá de boa, hein, tá mano? De boa. <risos> <risos> de boa hein? Só um pensamento, deixa eu, eu vou acionar todo mundo que eu não tenho aqui. Tô, vou terminar por aí, e falou, e até a próxima.